Olá, sejam bem-vindos a mais um Pem Responde! -ê -ê! P responde mais do que especial, o Ginkedo não tá parar. muito feliz. É, cara, muito tão feliz. Não é, pois é, Estamos playoff? Estamos no playoff. Play e como estamos super felizes, a gente veio comemorar aqui, almoçando no Subway. Então a gente vai estar muito bem alimentado enquanto responde as perguntas que vocês mandaram pra gente no Twitter. <tos> Vou começar aqui. Pode comer a... Vou até né? esperar um pouquinho, já. para mim, não. não, não. não. <laughs> our first, first question will be for Wiser. Oh. have a lot of questions for you, Wiser. And it's from Pain Gero. Really? Yeah. <laughs> Gero wants to know, foi tão so chaotic for you in the beginning of this split, but then you began to get better. What happened? What changed? Just I was really bad at the beginning, but I had a good coach. Oh. That's why I could could became better. You are saying exactly what he wants, you know, right? Jero is here, by the way. <laughs> <laughs> And people also want to know why you didn't pick Gangplank. They're saying you're one of the best Gangplanks ever. So, is he a bad champion? I can always pick Gangplank, but I think... There is no good chance to pick Gangplank for me, so hmm. if there is a chance, I can just pick. Do you think he's good in any matchup? Oh, not any matchup, of course. He needs to be a uh, last pick, I think. Uh -huh. Because he he can't be a blind pick. He has many counters. Yeah, that's all. Trigo, how do you feel being the best AD carry in Brazil? <laughs> <risos> Cara, para com isso, Já falei ainda não. Preciso ganhar primeiro. Com isso eu tô feliz, mas pra ser o melhor tem que ganhar a primeira vez ainda. Justo. Um homem humilde. Um homem que não se deixa levar pelos elogios. Poderia estar tá xingando todo mundo aqui, falando que é o melhor a mesmo. Ele faz isso em off. Yeah. Ah, o Exposed vem. Carioca! How did you feel playing this game, knowing that if you won, you would be eliminating your ex-teammates? Were you happy? Yes, of <risos> cara, tipo, além de, ter, de a gente ter classificado, acho que tem um gostinho a mais por ter tirado os amiguinhos lá. Tipo, eu gosto muito deles, tenho muito carinho, mas alguém tem que ficar de fora, né? E infelizmente não foi a gente. O <risos> ele já mandou 15 centímetros para baixo, mesmo. Ele não perguntou pra mim, eu tô esperando ele perguntar pra mim eu vou segurar. Fazer pro Jinkas, então. Same question essa, Carioca. How did you feel after eliminating your ex-team? Porque você hmm. eliminou loud, right? Mano, sinceramente eu não tava muito pensando nisso, tipo. Eu gosto muito dos moleques lá que ficaram, então não tô feliz de ter eliminado eles. Tô mais feliz pela, por nós ter conseguido passar realmente. Também pra Dinkero, o que você faz to ser tão resiliente? Mesmo que você lost with com a Ari e as pessoas making jo jokes, você não give up. Ele já tinha dado a da cola no Pen Sponge Passado, que semana que vem tinha mais. Eu falei. Mano, é certo é a Ari do homem. Eu falei. O é, né? errado é a área do Eu homem. não ia deixar transformar minha área em Lúcia do Team. Não vai, <risos> eu não vou deixar acontecer. Eu vou, eu vou. guys! guys! Go bear guys! Go bear não? Você tá ó? Oh, nice! Nice! nice. nice. Ah. Como eu disse, a ah, é um campeão forte. Tem situações que você precisa ter ela preparado. Eu dei azar nos outros jogos só. Teve gente que deu azar ficando fora de playoffs, né? Então... Então, o azar tá, o azar <risos> tá na vida Exatamente. de todo mundo. Trigo, this question was meant for you, but I'm going to do it for you and damage. What do you guys feel about the botlane meta? Nesse pet novo, eu acho que Jinx continua muito forte. O nerf dela foi early game. Acho que é um nerf muito. que impacta muito a lane phase dela. Depois do nível 9, basicamente ela não tem nerf nenhum, que é a mesma mana que ela já tinha no nível 9 e é o mesmo range. Então, basicamente basicamente depois nível 9 é o mesmo bonecão. E de resto eu acho que pode começar a aparecer coisas novas, outros AD carries sem ser e Aphelios e Jinx. Esse meta agora pro playoff pode dar uma mudada boa e ser mais divertido assim, de jogar no bot. Você gosta de Maguinho? Gosto de um ou outro, tem um ou outro que eu jogo. O Demas gosta de Maguinho? What? Não, no AD carry. <risos> ah, eu gosto de um ziguezinho ali. E o que você tá achando da, do meta? Tô achando chato. <risos> é os mesmos champions. And another question for Trigo. Why Ezreal? You think that Aphelios was not a good choice? Or was it just a comfort pick? Agora nesse patch eu acho que mudou muita coisa. Então Aphelios recebeu uns nerfs que eu não sei se ele tá tão bom ainda. E naquele jogo fazia muito sentido pra gente. Porque eles tinham... Eles já tinham mostrado muito engage. Eles tinham Leon, eles tinham Recarim e Zaya. Então tipo, se eu pegar a ali era muito difícil eles me engajarem e eu escalava de graça assim contra a Zaya, porque a Zaya não faz muita coisa na linha. Wiser, how was this choice of Trindemir? Was it like a comfort pick or do you think it was the best pick for the situation? Yeah, I picked Trindemir because it was my comfort pick, of course. It was good for our comp. It was against against Gwen. Ah, yeah, Gwen. Caroca, por que você o W de Shinsa depois do Flash? <risos> Cara, a alimentação era da Flash E, só que ela ficou. Eu achei que tipo, meu Flash E eu ia conseguir ficar dentro do círculozinho é. dela. Só que como. <risos> não fiquei, eu não consegui dar o E, aí eu deu D e foi isso. Yeah, Anders a question for everyone because in the beginning of the match everyone made some mistakes. These were normal mistakes or was it because of nerves where we more nervous than usual? Era um jogo muito importante, né? A gente não podia cometer muitos erros e acho que todo mundo queria muito ganhar, então acho que são erros que acontecem assim, costumam aparecer em jogos assim, mas a gente estava bem tranquilo assim para voltar para o jogo, para agora nossos itens, e spikes, como eu falei, acho que o Tempestpond nosso, acho que a gente tá muito tá com os conceitos muito bons. Então, mesmo que tenha nervosismo alguma coisa, tipo, não tem como você ficar nervoso se você sabe o que fazer. Why you always didn't que on the CB low interviews? People want to see everyone. They don't wanna work. Don't. Why you don't wanna go interview me? Why you don't want go? No, I I really want. No. Ah, <risos> you're lying. É a gente que escolhe, é a Riot. Culpa é da Riot, então? A Riot ah, só basta em culpa. Da da né? right, mas é que tipo assim, isso é pra todos os próprios do cenário os caras vão pras entrevistas, aí eles respondem com o cara feia, Verdade. não tenta fazer um esforcinho pra tá fazendo um negócio legal pros fãs também, tá ligado? Aí, às vezes, a Riot acaba panelando com os caras que vai mais de feliz, tá ligado? Pros bagulho. Então, quando vocês forem, dá um hypezinho, uma felicidade. Ah, eu sempre, sempre... Não, feliz. O Kaká tá, tá sempre feliz. Deve estar tá morto sempre. Não. Só quando não. a gente ganha Quando não ganha tá complicado. Eu falo pra caramba nas, nas entrevistas. Eu acho, eu acho que essa postura diz muito sobre essa pergunta do Andrew, perguntando pro Jim Credo como que você se sente ganhando o, o coração da gurizada da Pen, depois de tudo do que ocorreu, estou muito feliz com o seu desempenho, confesso que no começo não fiquei hypado, mas agora, estou. No começo ele tava te xingando. Provavelmente. Abre tenta... <risos> DM. Abre DM. Adressa DM. <risos> <risos> Fiquei muito feliz de ser bem abraçada pela torcida. Eu sabia que ia ser bem difícil. A Pain já tem uma história muito grande com Midliners. Sabia também que se eu tivesse focado no meio e conseguisse ter um bom desempenho. Obviamente a torcida ia querer me abraçar, ia tentar fazer esse esforço e acho que deu muito certo. Então, tô muito feliz também. Muito obrigado. Carioca. Eita, vou de... Casters are saying that is the best jungle from the meta after Lee Sin and Xin Zhao. Do you agree? Concordo. É isso. Eu carei muito bom contra os carries do meta jinx zeri tipo ele consegue chegar e fazer o trabalho dele só não é tão forte quanto shinsai ele sim porque o ele sim além deles eles terem um scale bom eles são bons em team eles também são muito fortes no game well of course we have to have this question for everyone what do you guys think are the major changes now that we're going to the playoffs how does this change your mentality going into the tournament especially it being face to face now are you guys excited are you excited Fraser yeah sure Vocês estão face your enemies are you excited to play best of Five, because I think that's oh. that's a big change, right? Oh yeah, yeah. I, I'm really excited about. It. É outro campeonato agora, né, mano? Tipo, outra preparação. A gente vai poder focar num time só, então... Eu acho bem legal. E é isso. Vamos pra cima dos caras. O que que muda a dinâmica pra vocês de preparação, assim? md me deu não gosto muito porque, tipo... Pode ter muito teaser, então pode acontecer uns bagulho meio... Eu acho que MD5 eu, eu gosto mais por causa disso. Eu acho que a preparação, o jogo é... é muito mais, mais estudado, né? É, um outra jogo muito que mais estudado Outra coisa que muda tático. bastante, acho, também é a postura dos times. Tipo, <risos> os times podem arriscar mais, sabe? Por chegarem mais, tipo... Chegaremos, sei lá, um primeiro jogo mais agressivo, assim, pra ver o que os caras estão fazendo. Vejo muita gente falando, ah, não arrisca, não sei o que, mas tipo, MD1, é. se você faz, você faz uma, tipo, uma merdinha assim no jogo, você pode perder e você precisa muito do cada unha é muito importante. E o MD2 é muito ruim, o MD2 é pior ainda, que você começa perdendo você não pode ganhar mais a série, só empatar. Eu acho que também nosso mental tá blindado já, pra MD5, depois de tudo que a gente passou. <risos> é verdade, como pensei... é que foi a sensação para vocês de assistir os dois primeiros jogos? Vocês estavam tava esperando bom. que já iam chegar no final do dia classificados ou não? A não, assisti, não assisti, né? porque... Acho que foi mais nervoso não assistir do que jogar. A né? gente tava torcendo lá pros caras, mas isso não ajudar a gente, felizmente. <risos> ajuda a nós. Ninguém ajudou a nós. No final falando. foi sempre nós por nós, certo? <risos> é? Fomos um time que dependeu só da, gente. Só da, gente. Só da gente, Só da gente, de nós mesmos, exato. Okay, and as a final thing, I'll leave this space for you guys who live a message to the fans who supported you and we we did it and now it's a new chapter. Não sou bom com palavras, mas valeu a torcida. Você falou que respondia <risos> na entrevista da Rádio que você falava horrores. Não sou da bom da com entrevista. palavras, mas obrigado. <risos> Cara, só quero agradecer aí pela, pela torcida de vocês. A gente passou por momentos muito difíceis durante esse split todo. Conseguimos dar a volta com, por cima. A gente viu que vocês estavam mandando muito apoio. Eu fico muito feliz de da gente ter evoluído como time, da gente ter conseguido essa vaga no playoff. E é isso, que a gente fez por vocês também. Realmente, você não é bom pela brincadeira. <risos> é. É. é por isso que eu fiquei muito feliz. Esse time tem uma dinâmica tão gostosa, gente. A gente grava o responde rindo, fazendo piada. Tá feliz também, Trigo? É, tô. tô tá. feliz. Concordo. Concordo. <risos> Concordo. Com tudo que vocês falaram. Mano. Cara, eu acho que eu basicamente o que o Demi falou mano, tipo mesmo quando a gente estava na pior, lá na má fase, vocês estavam lá apoiando a gente. A gente viu que vocês se esforçaram muito é, contra jogos que tinham uma torcida mais, como fala? Tipo, acirrada. Eu vi que vocês se esforçaram pra caramba. Então, mano, vocês fizeram a paz de vocês. O mínimo que a gente podia fazer a nossa parte, que era classificar. E ainda tem muito mais aí, porque vocês merecem mais. Any message to the fans, Wiser? Yeah, really thank you. Any message to Jero? Thank you too. <laughs> então, esse foi o pen Responde. Ah. Esperamos que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou do nosso Subway aqui nesse almoço maravilhoso. Muito obrigado pelas perguntas. Não esqueçam de compartilhar, deixar seu comentário, deixar o seu like. E a gente vê na semana que vem. Eu Vai tá... aí, cookie aí dentro também, não tem problema. <risos>